Nós acabámos agora mesmo de chegar, a Madalena estava lá em cima a dormir. tivemos a arrumar as nossas coisas todas. Eu estou sem maquilhagem o mais engraçado é que eu vim sem maquiagem para cá e não trouxe maquiagem nenhuma. Sabias, baby? Não, nada, não, nadinha, de nada, no make-up. Portanto, esta semana vou andar sempre sem maquiagem, Por isso, assim, eu espero bronzear-me um pouco mais, em Por isso, nós acabámos agora, agora mesmo de chegar. Vamos arrumar as coisas, as frutas, isso que eu trouxe. Uh, pronto, a logística com o meio é um pouco diferente, estou assim. Não trouxe muita roupa também, porque senão não cabia tudo no carro, portanto prescindir de algumas coisas. E pronto, volta, agora vamos beber uma aguinha, levar os dentinhos, vestir o pijama e dormir. Por isso, vemos-nos amanhã. E eu já estou pronta, o tempo está assim meio coberto A já está pronta também, Gui também, vamos achar alguma coisa se calhar, sim, puxar a é. Entretanto, trouxe também a minha gama de proteção solar da Caladrilla. Já vos tinha mostrado também no meu Insta Story que a Caladrilla lançou esta gama de proteção solar. Esta é a que eu uso para a cara, que tem um toque seco, é mesmo pensada para pele oleosa. Esta gama é super resistente à transpiração. Ela hidrata muito bem, não fica com um toque gorduroso. Esta é aquela que eu uso no corpo, assim em spray, que é o 30 mais também. Ela é super resistente à água. Vou pôr agora dentro da mala, que a Madalena me chame. E até já, muito veste. Fiz-lhe um batido de banana com o leite dela e ela está a adorar. Já não se aguenta em pé? E ela também adora estas bolachinhas de arroz sem sal. Ah, by the way, estes bibrons são agora os de vidro da Chico, que são ótimos. Eu prefiro que, uh, os biobrons porque é mais fácil de lavar, dormir. mais tempo. e porque são mais amigos do ambiente. Bem, já fomos ao seu mercado. Comprámos oh, muitas coisas que precisávamos para fazer comida para o almoço, é, é para jantar A seguir vamos é até a à praia, é. provavelmente é. Teresa, queres meu dizer meu olá? É olá, tudo bem? Como eu está <risos> ah, É assim, eu vou fazer uns camarões Olha, sabe onde é que há aqui cavalinhos ou assim, tipo animais? Ah, eu... Bem, estive agora a preparar o almoço da Madalena, trouxe sopa e não sei o quê Preparei uma mesinha para ela lá fora E é isso que vamos fazer, vamos almoçar Ou pelo menos eu vou dar o almoço E olha. Vamos almoçar? Vamos almoçar, Madalena. I was never the one to write song. I was Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting But then you came along and proved me all wrong, I was so mistaken Cause you glue all the pieces back together Yeah, you, you take all my wrongs and make them better Yeah, you, you're making me wanna try forever And I feel so free Oh my sweet baby Antes, já tens aqui o carrinho preparado. Não precisas chorar, Madalena. Tens aqui o carrinho preparado, com a parte ah, de cima é só coisas. Fazes quê? Várias. Vou pôr aqui na parte de cima, está bem? Está pendurado. Isso não precisa de E depois logo passamos tipo com comprar a Portanto, jantámos, já tenho esta leite suja, jantámos, já dá bem à Madalena, uh, já dá bem, já lhe jantar, ela já está a dormir, Ainda não consegui tomar banho, ela já tomou obviamente, eu não, só buscar uma camisola porque está frio, a Madalena está aqui a no quarto. Pronto, eu agora consigo ver a Madalena por aqui, por esse intercomunicador que vai perder sinal se eu for muito longe. Não, tem até aqui Pronto, posei aqui e assim eu consigo consigo é? ver e se ela começar a chorar isto apita. pita. Vamos comer um choricinho com queijinho Bem, uh, estamos a uma uma bee. pequeninha Pequeninha? <risos> é pequeninha, não é? Oh, yeah. Isto não o me normal, é, é tipo uma mini summer, temos chouriçinha, pãozinho, só falta o queijo e pronto, hum, estamos a pôr conversas em um dia. Não, não, não. Bom dia, bom dia, já está com cara de sono, Ó, já está toda vestida, que é mais já vestiu, já veio o leitinho não tira já beu leitinho? não beu? Oh, quer ver? Oh, quem é? já beu leitinho, já está vestida está cheirosa já tem este turbante na cor moca hoje, para não ser igual ao branco por isso mal ban aos dias já são 20 para as 10 a Madalena já veio o leitinho, já está vestida, eu já estou vestida. Eu acho que agora vamos comprar pão uh, ali à, à vila. Maine! Ela ainda não anda, mas já se agarra imenso às coisas todas. Por isso, eu vou buscar isto. Ela está aqui, assim, coirada em cima da. contra a mesa. E se apanhar um bocadinho de sol, nós vamos. Isto aqui um bocado por aqui. nós acendemos as luzes, vamos ver só um café. E vamos então até à vila. Bem, tivemos a comer, teve a Madalena. Ela está sentadinha aqui à sombra Toda suja